do gestor, uhum. daquela pessoa do... Uh, uh, uh, Filosófico hoje, né, Robledo? Eu tô demais. Nossa. Nossa. Eu tô demais. É porque é 8 horas da manhã, né, meu irmão? É, é, isso. é complicado, né? Pra, pra, é, né? No meu caso, que eu tô acordando agora, tô é impressionante. Foi, foi. Mas eu, eu tô errado em pensar assim? Não, eu, eu... na verdade, você não está errado. Uhum. Por quê? Nós temos que entender que a empresa era, surge a partir de uma pessoa. Uhum.